Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um quiz MPP. Quadro esse aqui do nosso canal. Toda segunda e quarta tem uma questão, na terça e na quinta tem a correção. E o quiz de hoje eu quero ver se tu acertou o Teorema do Azarado. Se você for procurar por aí, vai ver princípio da Casa dos pombos. É que aqui no MPP nós chamamos de Teorema do Azarado. Então vamos lá, vamos ver a correção disso. Vamos lá. Primeira coisa, como é que eu sei... Que, tá diante, que eu estou diante de uma questão desse assunto. Aí a gente usa o método dos 50. Vamos lá? Método dos 50, sublinhar para interpretar. Isso é a primeira técnica do nosso método. Ó, em uma urna há três bolas brancas, quatro amarelas, cinco vermelhas e seis pretas. São retiradas ao acaso dessa urna N bolas. Se há certeza... De que entre as bolas retiradas há pelo menos uma... Há pelo menos uma bola amarela ou uma bola preta. O menor valor possível de N é... Ó, médio dos Como é que eu sei que é uma questão de teorema do azarado ou princípio da casa dos pomos? Sempre ele vai pedir o menor número para acontecer alguma coisa, tá? Menor valor possível para ter certeza de alguma coisa. Nesse caso, ele quer saber o menor valor possível de N para ter pelo menos uma amarela ou uma preta. Show de bola? Então tá aqui, ó. Esse é o azarado. Show de bola? Teorema do azarado. Aí, interpretei. Cara, beleza, Renato. Interpretei agora. Como é que eu faço para resolver? Aí entra em ação a nossa segunda técnica, técnica R. Estudar, revisar, exercitar, onde a gente ensina o macete. Qual é a técnica R? A técnica R diz o quê? Pensar na pior hipótese, pior coisa. Como assim pensar na pior coisa? Sabendo disso, a gente vai resolver. Nós temos aqui, ó, brancas, brancas, brancas. Opa, entrou aqui, sai para lá. Sai para lá, já vamos, ó. ó, brancas. Como é que vai ser aqui as brancas? Ó, vamos lá. Vou avisar aqui que aconteceu. Ah, hoje, acontece isso. Ó, brancas. Quantas brancas eu tenho? Três. Quantas amarelas eu tenho? Eu tenho quatro amarelas. Quantas vermelhas eu tenho? Eu tenho cinco vermelhas, correto? E eu tenho quantas pretas? Eu tenho seis pretas. Show de bola? Tem seis pretas. Galera, eu quero ter certeza de que, de que tenha pelo menos uma amarela ou uma preta. Cara, qual é a pior coisa que pode acontecer na minha, aqui? A pior coisa que pode acontecer é eu meter a mão, vir todas as brancas e vir todas as vermelhas. Porque assim eu não tenho certeza que vai ter pelo menos uma amarela ou uma preta. Correto? Então qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu meter a mão, vir todas as brancas... E meter a mão de novo e vir todas as vermelhas. Então, vai ficar 3 das brancas mais 5. Né? Vou pegar 3 mais 5. Correto? Porque ó, são três brancas, tirar todas as brancas e tirar todas as vermelhas. 3 mais 5. A partir da próxima, com certeza vai ter uma, uma amarela ou uma preta, porque só sobraram elas, né? Então, eu faço isso e somo 1. Um. Acabou. Essa é a resposta. 3 mais 5, 8, mais 1, 9. Maravilha. Era só isso, Renato? Era só isso. 9, Marco V da vitória, letra B. De novo, ó, sempre pensa, pensa na pior coisa que pode acontecer. Cara, tu vai meter a mão lá na... vai retirar a bola. Cara, tu vai meter a mão, tu quer ter certeza que vai ter pelo menos uma amarela ou uma preta. Qual é a pior coisa que pode te acontecer? Não sair amarela nem preta. Porque aí tu vai continuar tirando. É assim que tu tem que pensar nessas questões. Por isso que a gente chama de teorema do azarado, da falta de sorte, né? Então, tu meteu a mão. Tu vai tirar todas as, todas as brancas, todas as vermelhas. A partir daí, qualquer uma que você tirar, ou é amarela ou é preta. Então, tu soma um. A partir da próxima, mais uma. Nove com o gabarito, letra muito legal, né? Eu adoro esse tipo de questão e eu ensino passo a passo no nosso curso matemática para passar Turbinada 2.0. E atendendo a pedidos, nós vamos fazer a Black Friday, Black Friday antecipada, tá? Black Friday antecipada do curso matemática para passar Turbinada 2.0. Só dele, tá? Só dele do curso matemática para passar a turbinado 2.0. Esse curso, pessoal, é um curso que te prepara para todos os concursos que tenham matemática, raciocínio lógico e matemática financeira. Nós fechamos as matrículas do curso TRIA de MPP, que é o curso mais completo do Brasil na área de exatas, semana passada. E muita gente queria entrar, mas por diversos motivos não conseguiu aproveitar. E muitos queriam um curso mais acessível que, se, que preparasse também para vários concursos. Então, nisso, nós resolvemos fazer a Black Friday antecipada do curso Matemática para Passar, Turbinado 2.0. Vai ser exclusivo para quem estiver no grupo VIP do WhatsApp. Então, se você quer participar do grupo VIP do WhatsApp, envie a mensagem agora. Quero... Turbinada, aqui embaixo, que a equipe vai enviar vai entrar em contato com você e vai enviar o link para você não perder. Vai ser na próxima quinta-feira, apenas das 10 da manhã às 10 da noite. Depois, acabou. Vai ser um mega desconto para você não ter desculpa de que não vai estudar, porque tem que comprar vários cursos. Um concurso cai matemática, outro raciocínio lógico. Ali acaba a tua desculpa, beleza? Então, envia a mensagem. Eu quero aí que a equipe vai entrar em contato com você e vai mandar o link. Vai te promover para o Grupo Vivo. Show de bola? Galera, Tô ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta com mais um Quiz MPP. Espero ter te ajudado. Um grande beijo. Te vejo nas aulas do curso Turbinado 2.0. Um abraço. Até lá.